o programa Empresários em Destaque, desta terça-feira, vai falar sobre serviços de buffet. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar esse assunto, meu amigo e empresário Dorcival Fazan, quem desejado aqui as boas-vindas, seja muito bem-vindo, Fazão, Empresários em Destaque, é uma grande alegria, uma imensa honra tê-lo por aqui. Ah, obrigado, a gente que agradece essa oportunidade de estar aqui com você, Anderson. E conversar e contar um pouquinho dessa sua longa jornada né, dentro do, do empreendedorismo. E eu queria começar exatamente por aí, Fazer. Eu queria que você abrisse aqui essa nossa conversa, dividindo com os nossos internautas, como é que foi esse seu início na jornada do ser um empreendedor prestando serviços na área de buffet? Então, Anderson, tudo começou quando eu vim embora da, da lavoura, né? Que eu vim embora para a cidade. Cheguei aqui, fui trabalhar com carnes né, em açougue. Trabalhei um período depois eu comecei a trabalhar em empresas quando eu fui para empresas eu já me ingressei no ramo de, de cozinha e trabalhei ali em cozinhas um, um período conheci a minha ilustre esposa dona Renata né Sim. <risos> a chefe Renata e ali a gente eu já comecei a trabalhar como garçom na época é, cozinheiros em outros bufês da região e isso aí foi. Aí eu trabalhei em um buffet, que aí o dono do buffet passou para mim toda a parte de é, programação dos eventos, tudo. E fui. Aí ali a gente já foi nascendo. E depois acabou no fim a gente, é, eu e a Renata, né? Fala a gente, porque Sim. sempre eu e a, e a Renata vivemos sempre muito próximos no trabalho, né? Mesmo eu trabalhando fora, né? Eu, a gente tá sempre junto, né? Então, a gente começou é, programação do casamento nosso, né? A gente mesmo programou a nossa festa de casamento. Nesse meio tempo aí, a gente estava contando. Eu tinha uma moto na época, roubaram essa moto. Eu lembro dessa <risos> história. É, então, o dinheiro que eu tinha para fazer a festa foi-se embora. Mas a gente não desistiu. Sim. A gente continuou ali... Fomos, buscamos e conseguimos fazer nossa festa de casamento. E dali nasceu, no dia na nossa na, na na lua de mel, a Renata falando, vamos fazer festa, a gente mesmo, vamos fazer, porque é, realizar sonhos, né? E, e dali nasceu a empresa fazer um buffet. E nisso a gente foi. Estamos aí no mercado em maio agora, completou 25 anos de empresa fazendo buffet e fomos é, empreendendo, eu trabalhando fora, a Renata também trabalhava fora em empresas, né? Sim. E o que a gente ia ganhando, a gente ia investindo na empresa. A gente fazia ovo de Páscoa, trufas, sempre buscando um algo, mas sempre acreditando no buffet. Teve oportuni oportunidades que a gente pensou em parar e depois nas não... Nas dificuldades, fomos... né? Exatamente, nas dificuldades do dia a dia, mas a gente acreditou. Chegou um momento que a gente acreditou, falou, não, essa empresa vai dar certo, nós vamos... e fomos investindo, é, trabalhando muito e chegamos hoje no que é a ter uma, a uma história construída, mas eu queria destacar na sua fala fazer algo que eu achei muito interessante, que é a aquisição do conhecimento, né? adquirir o conhecimento. Você fala da experiência do açougue, depois da experiência da cozinha e depois da construção dos eventos. Ou seja, quando você conta, na minha leitura, você foi somando conhecimentos para que hoje você possa executar esse conhecimento lá no início da sua carreira você possa executar hoje então eu queria aproveitar esta esse essa fala ou fazer e perguntar para você no seu entendimento qual é o valor do conhecimento quando nós estamos falando de empreendimento é o conhecimento vamos dizer assim é tudo né eu contando da voltando na minha sim. história né eu entrei numa cozinha como lavador de panela sim é, meio oficial de cozinha, cozinheiro Fui passando por todas as etapas Assim, tudo muito rápido é, Muito esforço Cheguei a chefe de cozinha é, Fui fazer cursos profissionalizantes Bastante cursos é, A Renata, inclusive, fez é, Gastronomia agora, recente Faz sete anos que ela fez gastronomia, né? Sim Então, é, todo todo a experiência que eu consegui é, captar tanto dentro de empresas que eu trabalhei e eu trazia, para poder, na minha empresa, e dos próprios eventos, aprendendo no dia a dia, até é, agregar todo esse conhecimento. conhecimento aí. Tá. E eu queria aproveitar, ou fazer nessa linha. É, agora que você já está muitos anos no mercado e te perguntar se você tivesse que elencar os seus elementos, né, os seus alicerces para manter um buffet no mercado por tanto tempo, quais elementos você poderia que citar para gente, no sentido de falar assim, Anderson, olha, esses, esses, esses elementos são fundamentais para que a gente possa ter não somente um buffet, mas até uma empresa aberta, né, em, em, em, nas mais diversas áreas. A gente fala assim, né, a gente trabalha com sonhos. Sim. Um casamento, um evento, não sei uma formatura, dizer, é, qual seja o tipo de evento, Sim. tudo é um sonho. Um casamento, a pessoa conhece uma pessoa, vai namorar, já <coughs> pensa, vamos o casar. O casar já vem uma festa. Sim. Uma formatura, nós vamos estudar três, quatro, seis, quantos anos seja, uma, um, um, seja um curso técnico, seja uma, uma faculdade, enfim. É, uma empresa... O, o, o evento empresarial, né? Sim. A, o dono da empresa ele sonha o um ano todo para fazer uma festa lá no final do ano para os funcionários. Ou que seja uma comemoração de aniversário de uma empresa tal. É, então, primeiro quesito: sempre falar a verdade. Vender a verdade. Eu faço isso, isso, isso. Chega no dia do evento, você faz aquilo que você propôs. Se você puder fazer mais, faça um pouco mais. Surpreenda o seu contratante, Sim. o seu cliente. Então, assim, a verdade sempre em primeiro lugar na questão. É, depois entrega o que você prometeu, o que você colocou em contrato ou o que você falou. Então, a verdade é a, a chave. É o fundamento, né? Na é verdade, é, o que me <coughs> deixa assim, muito claro a sua fala é que você toma um, um cuidado entre alinhar a expectativa do seu cliente, aquilo Isso. que ele imaginou, com aquilo que você vai entregar, para que no final exista uma, sur, uma surpresa, eu diria assim, na verdade, que existe uma, uma, um alinhamento no sentido de ter uma felicidade... Do, nas duas pontas, né? De quem contratou e de quem realizou o serviço. É nesse sentido que você está dizendo? Sim. É, no final, é, o contratante saia surpreendido com o nosso trabalho, com a entrega desse trabalho. A pessoa tem que ir lá, elaborar um cardápio com a gente. É, tudo é um, um sonho, né? Na verdade. Tudo é um sonho. É um, é um vivenciamento de sonhos, né? Sim. É, a pessoa chega lá, às vezes não tem nenhum parâmetro. O que, que você está pensando? Eu quero fazer uma festa. Beleza, então vamos lá, vamos montar. Começa-se com o cardápio, é, a estrutura, é, a execução depois desse evento. Então, é, hoje vamos dizer assim, o buffet tem que vender a verdade, voltando sempre Sim. naquele ponto da verdade. É, o alicerce, né? O alicerce, exatamente. Ô, Fazan, e assim, ó como é que você aprende com os seus eventos? Porque eu imagino que você já deve ter atendido clientes das mais diversas áreas e dos mais diversos tamanhos. Quando você realiza um evento, quais aprendizados ele deixa para você, para que você possa pegar aquele aprendizado e aplicar num outro evento? A gente tem que trabalhar com margem de erro zero. Sim mas é, nós somos uma empresa uh, um tanto exigente eu falo assim, que a gente mesmo pontua a gente às vezes o cliente está falando que está bom mas eu olho e falo eu posso melhorar eu posso fazer melhor então, isso aí a gente está sempre a gente pode fazer uma pesquisa de satisfação num evento em um determinado ponto, duas, três horas de eventos, a gente às vezes pega um, um metro faz uma pesquisa. Ele passa de mesa em mesa perguntando como é que tá o evento tal. e tal. E disso aí a gente tira é, proveito, né? Sim. A gente consegue... Agora tem uma... Eu acho, achei interessantíssimo essa, essa questão da avaliação e no sentido de fazer o melhor. Eu queria aproveitar a fazer. Não vou perder essa oportunidade, não, de perguntar isso que eu vou te falar agora. Como é que você consegue ou como você faz para trazer a... O ideal de perfeição do Fazan e traduzir isso para que para que a equipe tenha esse mesmo alinhamento no sentido de reproduzir a proposta de idealização de um evento do Fazan para a equipe toda, para que os convidados também recebam isso. Como é que você faz isso com a equipe? Treinamento, treinar a equipe. É... Eu sou profissional. Sou fui garçom, né? Sou garçom, Sim. né? Que a gente nunca deixa de ser. Sou Sim. garçom, sou metre, sou cozinheiro, sou chefe de cozinha. Então eu sou motorista de caminhão, eu sou carregador. Então eu eu tô com a minha equipe, eu treino a minha equipe, Sim. tenho uma equipe treinada. Então com isso eu consigo entregar o melhor serviço e atingir a expectativa do meu cliente. Isso é legal. E eu queria aproveitar, é, você nesse momento falou da equipe, porém eu queria que você dividisse aqui uma característica que eu sei que você tem, que é o fato de se relacionar e muito bem com os seus parceiros. É, quando você faz isso, faz a, é, como é que você conceitua né, o, o quanto de valor existe o bom relacionamento com os seus parceiros? Anderson, a gente trata... A, gente, a empresa trata os nossos parceiros com respeito. É, a empresa que está fornecendo alimento é o FASAN. Então eu cuido do meu parceiro. A gente serve... Todo que, todos os pratos que são servidos no evento são servidos para os meus parceiros que estão trabalhando ali no dia. Todos que estão ali. Então a gente... Serve muito bem eles. Eles estão trabalhando como a gente está trabalhando. Eles vão passar, ele vai passar um período ali, 8, 10 horas, nós vamos passar junto ali. Então, nós temos que tratar eles muito bem, como eles nos tratam muito bem também. Então, é, é, é, esse relacionamento, existe um respeito entre um e outro. Então, mas você está falando nesse momento dos, dos parceiros que estão com você no evento. No evento. Mas o, o que Exato. eu observo, inclusive, fora disso, os que não estão, não estarão com você no evento, mas que são seus parceiros. Eu vejo essa, essa ah, característica sim. também em você. Isso, a gente também gosta, tem essa, essa parceria aí com o pessoal, né? o, vamos dizer assim equipes de cerimoniais, decoradores, que estão trabalhando em volta com a gente. Os né? profissionais de mídia. Os prof... Exatamente, todos. Temos que ser todos um só, né? Sim, sim. É, objetivos únicos, né? De chegar é, no final de um evento. Sim. Mas a gente tem que estar tá sempre tratando muito bem o pessoal. É, como eu poderia dizer isso aí para o pessoal? É, a gente tem um carisma com, com o pessoal. Sim, e com saber certeza. que no fundo, no fundo todos estão caminhando para o mesmo fim, né? que é o fim do crescimento e desenvolvimento de todo mundo, né? Sim, com certeza, exatamente. Que legal, que legal. Agora, O Fazan, eu queria que você colocasse aqui uma questão que no mercado, ela não serve somente para um buffet, mas eu queria ouvir a sua perspectiva e ela funciona para qualquer negócio, relacionar a questão do preço e da qualidade, Quais conceitos, né, quando você vai, fazer essa, vai desenvolver essa questão na sua empresa, quais elementos você coloca na mesa? Qualidade. É, hoje eu tendo um, um profissional, tem que ter um profissional de qualidade, com qualidades, qualidades né, para executar um, um trabalho e comprar produtos de qualidade. Você compra o um produto de qualidade, você tem o, o X custo x custo mão de obra você vai entregar para o cliente um valor então é o, o ponto chave para mim é a qualidade do produto e preço é variável dentro de um buffet não tem como eu falar um evento custou x o outro custa x então é muito variável com o que a pessoa monta o cardápio dela Sim. Não sei se eu consegui Sim, expressar... na verdade, eu vou tentar resumir o que você está falando. É, você está dizendo em outras palavras que, para você, no Fazan, valor vem antes de preço. É isso que você está falando? Exatamente. Porque, no, no, para você, o, o valor, na verdade, ele vai sustentar, inclusive, o conceito da própria empresa, né, no Fazan? Com certeza. Com certeza. Que legal. Bom... Nós vamos continuar essa nossa conversa aqui, é, num segundo bloco. Agora nós vamos para um rápido intervalo comercial, na sequência a gente volta. Um minutinho só. Estamos apresentando Empresários em Destaque.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 Rua Floriano Peixoto, 855, no centro de Santa Bárbara. Supermercado Balan, presente no seu dia a dia. Qualidade sempre, hoje e amanhã, no Supermercado Balan. Na Paris Aqualux, seu dinheiro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 The na estacionamento e lava-rápido, com sistema leve trás polimento e cristalização, revitalização de faróis e higienização de bancos automotivos. Muito bem localizado, pertinho de tudo que tem no centro, na rua 15 de novembro, 633 Centro de Santa Bárbara do Oeste, telefone 19 98608 1459, siga-nos nas redes sociais, arroba, na underline estacionamento, voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque desta terça-feira que fala sobre serviços de buffet. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando esse assunto? O empresário Dorcival Fazan. Fazan, eu queria aproveitar essa segunda parte do do programa Empresários e destacar uma uma questão que eu acho que é fundamental é, na, na execução de um buffet. Na verdade, são duas. né A questão, por exemplo, da figura do METRE, a importância dele e como você contrata né a equipe que, de alguma forma, vai sustentar o trabalho desse METRE. Certo. É, hoje, vamos começar pela contratação. Tá. Eu vou dar uma sequência. Hoje, gente, por exemplo... Ah, eu quero fazer um freelance, por exemplo. Porque a grande maioria hoje dos nossos Sim. versões são, são freelancers. pessoas que trabalham numa empresa tal e vêm trabalhar fazer um free no final de semana aí, né? É, a gente pede, quando a pessoa liga lá, a gente pede um. pra ela mandar um currículo, ir lá, levar um currículo, a gente marca um horário, faz um bate-papo, uma entrevista com a pessoa, pra, pra gente conversar, se alinhar, né? Sim. É, pra gente. É, conhecer a pessoa, né? Sim. A pessoa conhecer a gente, ela vê a empresa que ela está vindo ali prestar serviço, né? Que seja só final de semana, né? E, então a contratação é feita dessa maneira. Tá. Então a gente tem um bate-papo com a pessoa, bem bacana, é, os quesitos que ela espera da empresa, os quesitos que a gente espera, os requisitos, né? Um alinhamento. Né? De expectativa, um alinhamento né? Exatamente. É, ver valores, né? horários de evento que Sim. ela vai trabalhar, né? Enfim. É, roupas que vai ser usada, enfim, isso, tudo isso. E no evento, vamos lá, eu tenho a equipe trabalhando, metri. o o METRE é uma peça-chave dentro do evento, eu digo que sempre que é um pino central, Sim. e tudo gira em torno do METRE, a organização do evento, é, o METRE distribui tudo, o METRE chega no evento, ele tem planilhas na mão dele, ele tem todo o cronograma do evento, ele distribui a equipe, é, bebidas, é parte de, com o chefe de cozinha, ele se alinha com o chefe de cozinha, de horários que vai sair, é, cada prato, horário de entradinha, horário de jantar, é, horário de sobremesa. Então o chefe de cozinha e o maître tem um relacionamento muito próximo. E o maître, vamos lá, o maître, é por isso que eu falo, ele, ele é o ele é o centro de tudo. Ele vai conversar com o cerimonial, é, é distribuição de mesas, material. É a equipe toda em volta dele. É um fotógrafo, é segurança. Então tudo, tudo é, é o metre. Então é, é, é, desculpa te interromper, mas eu acho tranquilo. muito legal essa sua fala que você está falando em outras palavras que o metre ele é o que tem uma visão totalitária da festa, né? Do início até o final, mas de de todas as perspectivas possíveis e, e, e inimagináveis, né? Exatamente. É, o METRE, vamos dizer assim, ele é um maestro. Ele rege é, o evento. Sim. Da, vamos dizendo da, da parte do buffet. Tudo que se precisa em um evento, é, vamos no METRE. Se um eu preciso de uma, uma limpeza, se eu preciso de um garçom para um determinado hum. é, trabalho que eu queira que seja. Eu estou no evento... É, ali ou a Renata ou, Você faz a um proprietário ger... da empresa Exato, eu como proprietário da empresa Estou ali no evento Mas se eu preciso de um algo hum. De um serviço, de um garçom, Eu tenho que chegar no METRE E dizer eh, METRE, eu preciso de tal serviço Ele vai pegar uma pessoa Que ele tá com o comando da equipe hum. Assim, nas mãos dele Sim Então ele sabe quem ele tirar da onde ele vai tirar para poder fazer esse determinado trabalho eu não posso chegar no evento e falar oh, fulano vem cá vamos fazer esse serviço aqui não mesmo Ou sendo o metre, proprietário da empresa mesmo sendo proprietário da empresa existe uma hierarquia né e sim. o metro dentro do evento ele é um, um maestro. vou fazer e nessa linha é o metro ele tem uma formação diferente do, dos garçons para ele ter esse posicionamento de gestor da equipe sim tem esse treinamento assim Hoje, dentro da nossa empresa, Anderson, a gente forma esse profissional, esse METRE. A gente tem a equipe de garçom, são uma equipe grande, né? Sim. E dentro daqueles garçom que vai se destacando dentro da nossa equipe, a gente vai, é, vamos dizer, selecionando, tirando eles e trazendo eles para um outro lado, que é o lado de treinamento para METRE. Tá. Então, a gente tem tá um constante treinamento. É, como eu sou um profissional formado, eu tenho o Ezequiel, que é um profissional formado, a Renata. Então, a gente, a empresa vai treinando esse profissional. Então, a gente vai pegando ele, vai passando as coordenadas até que ele esteja preparado para assumir essa posição. Assumir essa posição. Tá. E ele tem que ter também um reconhecimento da própria equipe, né? Com certeza. Com certeza. É, esse é, esse garçom que é selecionado hum. a gente já é, é tudo isso um requisito que a gente vai observando às vezes a pessoa está ali trabalhando servindo mas ele nem percebe que ele está sendo observado ele não percebe eu falar ó oh, vou te observar não ele a, a, a, na verdade ele já tem um apoio da equipe a equipe já tem gosta dele e a própria equipe começa ele vai se destacando, sabe? Quando a pessoa vai se destacando, ele vai se destacando, aí a gente já aproveita, vem cá, vamos lá. Aí a gente já come... e, e tem a equipe tanto coloca como tira. Olha que interessante isso, que interessante. Fazer, eu quero conversar um pouquinho com você sobre posicionamento de marca é, é, no mercado. Como que você compreende essa questão e como você faz a gestão né, é, é, da tua marca no mercado? Como é que, o que, que você pode dividir com a gente em relação a essa questão? Então, Anderson, essa marca é Fazan, vamos dizer, né, nasceu aí dentro das indústrias, né, meu sobrenome, né? Sim. E é, todos conhecem Fazan e a marca pegou e a qualidade, né? A qualidade que faz a marca, né? Quando a pessoa imagina, eu quero um buffet de qualidade, com comida maravilhosa, um serviço excepcional, eu acredito que vem na cabeça da pessoa a Fasan um Buffet. E essa ideia que você trouxe no primeiro bloco, né, no sentido de alinhar a expectativa com o cliente, esses valores de vender a verdade, vou usar essa expressão que você utilizou, Todos esses requisitos, hoje, você acredita que estão, é, de alguma forma, inseridos na sua marca? Ah, Com certeza, Anderson, está inserido. É como eu falei, né? quando a pessoa imagina é, a marca Fazan, ah, ela já imagina uma festa, vamos dizer assim, maravilhosa. Né? E agora, é, tem uma questão que eu acho interessante nessa, nessa, nessa mesma linha, que tem muita gente que às vezes acredita que, esse é um processo rápido, quando na verdade não, né? É um processo que ele é lento, né? A construção da marca. É lento. É que a gente, eu falo assim, a gente começou com o nosso próprio buffet há 25 anos e meio. Sim. E é um processo que vem bem, como se diz, é degrau por degrau. É um, é um passo por dia, um né? Um passo por dia, exatamente, Anderson. E é, um, nós ainda temos um tempo para conversar e eu queria aproveitar a sua presença aqui, fazendo. eu sei que você atua em linhas gerais em duas áreas dentro do mercado aí de eventos, né? que é o evento social e é o evento corporativo. Minha pergunta, eles admitem características que são diferentes do ponto de vista da execução? Anderson, é, social, para nós, a empresa Fazan, Buffet, a gente trata cada evento, é, vamos dizer assim, com muito amor e carinho. Sim. Qualidade. E às vezes a pessoa acha que é diferente os eventos. Tem que. Cada um a gente trabalha, vamos dizer assim, eu não poderia dizer assim como De forma se dança, diferente como se toca música né forma música né não mas a gente tem que tratar cada um com, o com, suje... as, suas... com as suas características exatamente o social com o, o outro é empresarial então temos que ser profissionais e tratar eles em outras é... na verdade assim, o que eu queria saber em outras em outra em outras questões é saber se existe por exemplo uma proposta de trabalho para o social e uma proposta de trabalho para o corporativo, é nesse sentido que eu perguntei. Ah tá, existe. Existe sim. É, temos, temos diferenças em apresentação é, um empresarial, por exemplo. Vamos fazer uma, um evento empresarial. É, é, é um evento diferente, vamos dizer assim, de um casamento ou de uma formatura. É, Acho que é especialmente é... formatura, né? Exato. Existem é, diversos tipos de trabalho, né? Cada evento tem que ser apresentado um trabalho. É, como dizer, pega um, uma linha de trabalho, né? Que bacana. Fazer, olha, é, conversar com você sempre, eu acho que é muito produtivo, porque é muito conhecimento envolvido nesse, nesse mercado de buffet, no mercado de evento, muito relacionamento. Pena que o tempo, ele é sempre, de alguma forma, limitado por tudo aquilo que a gente pensa em fazer. Mas eu queria, Sim. já, Ofazante, agradecer pela presença e gostaria muito, fazer que você fizesse aqui as considerações finais em relação a esse nosso riquíssimo papo, essa oportunidade memorável. E eu que agradeço o seu convite, né, Anderson, o convite da empresa, para estar aqui com você hoje, batendo esse papo, né? É, agradeço a todos aí que vão assistir, né, é, essa, esse programa aí, né, e aos nossos clientes, né, aqueles Sim. que já confiaram no nosso trabalho e os que vão confiar no nosso trabalho é, ainda no futuro aí, né. Que legal, que legal. A experiência foi positiva? Muito positiva. Gostei muito. Que legal, fico muito feliz. Azan, então eu queria mais uma vez te agradecer, Desejar para você tudo de bom, saúde e paz, que Deus abençoe sempre a sua, a sua família, o teu trabalho, muita prosperidade. Viu? Obrigado, Amém. obrigado Amém. pela presença, querido. Obrigado, eu que agradeço, Anderson. Grande abraço. Valeu. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique aí atento aos nossos canais para obter outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais. Agora...